Parabéns, cara, pela máquina. Obrigado, Show de bola. E aí, Obrigado primeiro dia, o que, que você achou, cara? Então, todo mundo falava que o jet era muito grande, que o jet era uma baleia, né? Eu falei, <risos> pô, será que eu vou comprar um esqui por Hannah e aí eu vou andar num jet Hannah de pé, né? E eu comecei a me informar com as pessoas que já andaram lá fora. E todo mundo falava, não, a característica do jet, teve até um português, né, que fez um vídeo no, no YouTube. E ele testou o jet e ele mesmo falou. Né? Ele falou, oh, no começo eu achei que era um runabout. Né? Para quem não sabe, runabout é a categoria é jet de sentado. jet sentado, ah, é né? Aí, e a né? esqui é o é jet de pé, né? Você pilota de pé. E aí o, o cara falou, não. É... Realmente quando eu andei no jet, eu percebi que realmente é, é um ski. Por que, que é um ski? Ele tem as mesmas dificuldades de pilotagem do que o Xr 800, Sim. né? Ele... Você ele precisa trocar de preparo o físico, Você precisa trocar o pé, é, <risos> Nas boias. É, você tem a ele dificuldade. Cansa, ele cansa pra caramba. Né? Não que você o rana não cansa. Cai, você cai. Você cai. Você cai, né? Cai né? nele. Mas ele é, tem... ele é maior porque ele tem uma motorização maior. Exige, sim, tanto que é o que a gente estava falando, né? Teoricamente, o motor vem até aqui, né? Mas você precisa de um pedaço mais à frente para que ele possa ter navegação. Mas eu né? falei que, assim, é, para você ter um motorzão, você tem que ter um... um estrutura para você poder colocar e potência motor... só e não tem é não tem eu controle, falo que a mesma coisa se você pegar um motor de uma Ferrari um motor bem moderno e colocar num, num carro um, um carro menor, menor. Exatamente. então você vai Exatamente. precisar de um carro maior que tenha uma aerodinâmica melhor você já teve o um 1100 dentro do casco original de, SX, de SXR, junto com comparando o SXR com, com o SXR 1500 o que, que você acha que que é a grande diferença do dois tempos para o quatro tempos o quatro tempo, a aceleração dele é progressiva, uhum. então quando você vai sair de, de curva, né, que a gente fala resposta de, de, uhum. curva, é que a, de curva, que é a saída de curva, sim, sim, né, sim. que é a maior dificuldade hoje dos pilotos, ele, por ele ser um, é uma aceleração progressiva, então ele não tem tanto impacto. Uhum. Já o dois tempo, a resposta dele de saída de curva é muito rápida, uhum. então assim, o, o, o, o impacto que ele dá no braço. É maior e a saída de curva dele é mais rápida do que o do quatro tempo. Porém, o quatro tempo ele cansa menos na saída de curva. Cara, parabéns pela máquina, show de bola, o jet é lindo e Isso aí, tenha mais vezes e, aqui, aqui em casa. Eu, casa né? eu agradeço pelo convite e agradeço pela pela oportunidade de estar participando no seu canal. Quero parabenizar Obrigado. pela por essa iniciativa sua, essa, Legal, nossa, essa né? criação né? de vocês, né? Uhum. E puta, eu tô torcendo para que isso daí a cada vez o negócio comece a criar um certo. Uma comunidade grande. É, né? muito grande. Se a gente contar né? aqui, já teve uns quantos jets? Tem pelo menos uns 12 jets aqui hoje na brincadeira. A tribo do jet, ski. A tribo do jet ski. Valeu! Valeu, cara, obrigado. obrigado. viu? Obrigado, obrigado, gente. Um abraço. Show.